Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Frari e hoje a gente vai abordar aqui um assunto que há muito tempo eu gosto de destacar e dar ênfase nas minhas aulas de programação que é ensinar como é, depurar um aplicativo em Java como rodar passo a passo uh, o seu software no seu ambiente de desenvolvimento então vamos discutir o que é depuração como fazer isso na prática utilizando linguagem de programação Java Primeiro, vamos pesquisar aqui o que é depuração Então, Se você digitar Debug no Google, você vai ver aqui uma, uma noção Eu entrei aqui no Wikipedia e temos aqui uma definição do que é depuração Para que eu faço depuração? O que é uma depuração? Depuração nada mais é do que um um procedimento, um processo para eu tentar encontrar ou reduzir defeitos dentro de um aplicativo de software é... normalmente eu tenho algum tipo de erro lógico dentro do meu programa que é aqueles erros que eu não consegui detectar na fase de compilação portanto são erros que acontecem em runtime, ou seja, em tempo de execução do programa quando esse tipo de erro acontece É, continuando então, né? nós estávamos falando aqui dos erros é, Esses erros, quando eles acontecem, é difícil você é, trabalhar eles. Às vezes é muito fácil desde que você consiga fazer o que a gente chama de depuração Todas as linguagens de programação modernas é, elas têm ferramentas que permitem você fazer a depuração Por exemplo aqui ó. A depuração é uma tarefa difícil e trabalhosa e a dificuldade varia de acordo com o ambiente de desenvolvimento Bem, o Eclipse possui uma ferramenta de depuração muito interessante Então vamos conhecer ela Vamos entender como que eu faço depuração Para realizar essa, esse exemplo Eu vou utilizar aqui o emulador uh, Android Para demonstrar que meu aplicativo ele roda em Android Mas você poderia utilizar qualquer, qualquer programa Java normal okay? vamos Abri então o projeto que eu realizei aqui no Android. Não, antes disso eu vou fazer o seguinte: vamos criar um projeto Java padrão, Java projeto normal, para você perceber, né? Então vamos criar aqui é, testando, depuração, tirar os acentos e vou criar o projeto e vou criar aqui um, um programinha qualquer. Só para eu demonstrar na prática, né? vamos criar uma classe chamada Testando Depuração e vamos codificar aqui o método main dele, já está codificado. Vamos colocar aqui então a chamada para uma função né? para eu poder realizar isso. Então vamos imaginar aqui que você tenha uma saída de dados. Né? Ah, Olá, mundo e aí você chame um, um, uma função que eu vou criar aqui uma função função 1 essa função ela não faz nada a princípio ainda, mas eu vou criar aqui ela é, dentro da função 1 eu tenho uma entrada de dados, então string essa função ela vai retornar uma string vou modificar aqui o código é, e vou criar então vou dar um return e vou chamar o método de entrada de dados conhecido como show input dialog e aí eu vou dizer digite seu nome é, então vou fazer o seguinte eu não vou fazer ela retornar nada deixa ela retornar void mesmo é, isso eu vou fazer uma, uma variável chamada nome e aqui eu vou fazer uma variável chamada idade né? idade e vou pedir digite a sua idade digite a sua idade pronto uh, agora eu vamos imaginar uma situação opa achei na câmera né foi mal <risos> vamos deixar maximizar aqui então pronto vamos imaginar que eu Precisa, preciso converter essa idade né, para um inteiro, então idade igual o Java tem o um método da classe wrapper integer usando o método parseInt, passando uma string. Eu faço a conversão e aqui idade convertida. O que vai acontecer se esse método der pau na conversão? Uh, então ele vai gerar um erro. Né? O que, que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o resultado, né? final, usando o método de saída de dados, através do showMessage. Né? Então, nome vai receber nome mais uma concatenação de string, né? portanto, barra n, idade, vou colocar aqui quebra de linha mais. Idade e recebe aqui uh, a idade convertida. Embora poderia ser a idade porque eu não, eu não estou precisando. Bem vamos rodar o programa e ver o que, que acontece. Na verdade, não vai fazer.. Só vai escrever no log Olá Mundo e vai perguntar para mim, usando o show message, né, qual é o nome e qual é a idade? Então, nome: Douglas, né? idade 34. Então, ele imprime na tela o nome e a idade. Muito bem. Agora, vamos imaginar, o programa é finalizado. Né? Vamos imaginar que eu rode o programa e eu digito na, na idade um valor que não possa ser convertido. Então, vamos repetir o exemplo: nome: Douglas, e agora, em vez de digitar 34, o usuário coloca uma letra junto, então na hora de dar um OK e tentar converter, o que aconteceu? Gerou uma, um erro: ó. number format, format exception, típico de erro quando ele não consegue converter do método uh, parseInt. Neste caso, eu poderia é, fazer um tratamento aqui de exceção para impedir esse erro, mas eu, vamos imaginar que eu não entendo o que está acontecendo, então o que, que eu faço? Eu posso marcar utilizando o mouse na borda. Eu marco um ponto, por exemplo, na chamada da função ou na linha 11 mesmo. Dou dois cliques na borda, na linha 11. E ele, a partir de agora, ele criou um breakpoint. Breakpoint então, é um ponto de parada. Nesse sentido, quando eu adiciono pontos de parada, vou adicionar também um aqui dentro ó, na linha 19. Você tem então a opção agora de rodar normal que é o Run ou. Debug que é essa baratinha aqui que representa um bug, um inseto. Eu agora vou rodar o meu projeto e aí o Eclipse vai executar e vai perguntar: Ó, você quer mudar? Você quer mudar para perspectiva de debug? Então ele tem aqui uma perspectiva só para isso ó, que é essa aqui. Ó. Ele está perguntando se você quer mudar de perspectiva. Sim, quero mudar. Aí ele vai mudar a minha perspectiva para as views, conjunto de janelas que o Eclipse tem para realizar a depuração, onde eu tenho informações de debug, aqui os breakpoints adicionados, variáveis, enfim. Agora você pode ver que a linha parou, a execução parou na linha 11 aqui. Então se ela parou na linha 11, eu posso começar a utilizar esse conjunto de botões aqui em cima. Step into e step over F6 e F5 respectivamente tecla de atalho então se eu apertar aqui F6 eu tenho uh, eu, eu salto aqui ó eu vou saltar a linha então a linha saltou agora da linha 11 para a linha 14 e executou uh, o comando que está na linha 11 se você for visualizar aqui na saída de dados ó no console já está escrito aqui Aí ele vai chamar a função F1 Se você apertar F6 agora Ele vai fazer Step Over Ou seja, ele vai entrar aqui Vai tentar executar tudo Se ele encontrar breakpoint ele vai parar Se você apertar F5 Ele vai uh, entrar de qualquer jeito Então eu vou apertar aqui F5 O que ele faz? Entrou na função 1 Parou na linha 19 e aí vai executar agora o comando show input dialog. Nesse momento, se eu tenho o código fonte do método show input dialog, eu posso apertar F5 e eu iria ver como o Java implementou esse método show input Na minha versão do Eclipse aqui eu não tenho esse código fonte, então eu vou apertar F6, porque não adianta apertar F5 aqui. senão não vai mostrar um ponto class e não vai adiantar. Então aperto F6, ele executa a linha show input e mostra para mim e pergunta: aí Eu entro. Veja, quando uh, eu der Enter, a, a, a próxima linha da execução foi chamada, linha 20, e ele já atribuiu o valor na variável Nome. Se você botar o mouse em cima da variável Nome, ele já mostra aqui o valor e o, o ID que esse objeto está referenciando na memória. E agora eu vou executar essa linha 20, então vou apertar FC de novo, Step Over, aí ele vai exibir de novo o j, j, show. ShowMessage, né? Dialog, showInput, dialog, idade eu coloco aqui 34 e aí eu vou perceber que o valor uh, que foi armazenado na variável string foi o tipo valor 34 e agora eu vou executar passando aqui ó, 34 e vou tentar gerar um inteiro correspondente que ainda não existe quando essa linha 22 passar ele vai criar na memória a variável idade convertida. Então f6, ó, a gente pode ver aqui também nas variáveis, na minha variáveis que eu tenho aqui nome com valor douglas idade criada agora com valor 34 inteira idade convertida, ah, desculpa, idade string né? se a gente expandir aqui a gente vê que é uma string porque tem a valor entre aspas, então é uma string e idade convertida, valor inteiro, valor 34 e assim eu posso acompanhar em tempo real na memória o fluxo de execução do programa de forma que eu tenha como acompanhar e procurar os erros que acontecem durante o programa. Você tem também agora o F8, que é o resumo. Se eu apertar aqui, ele executa até o fim ou até encontrar o próximo breakpoint. E o terminar, caso de pauta a aplicação e ele fica rodando é, a sua aplicação, você clica aqui, ele para a aplicação atual e mata o processo. Que é equivalente a um exit comando de Java. Então, Clico aqui. Desculpe, Java, Java requer, requer sua atenção. atenção. Aí ele vai me mostrar aqui ó, o resultado final. E em seguida ele vai terminar a aplicação. Ó. Terminou e a aplicação foi finalizada. Aí eu posso voltar para a perspectiva Java de novo. E aí eu volto para o meu arranjo original de codificação que eu estava é, utilizando. Então isso é muito útil para você percorrer as os teus procedimentos, as tuas funções de forma que você per... que te permite é, rodar passo a passo o fluxo do teu algoritmo e assim aumenta a probabilidade de você encontrar o problema de lógica que pode estar tá acontecendo dentro do teu programa então aprenda a programar utilizando o debug porque isso é muito importante para você resolver os problemas é, que normalmente a... Você encontra aí no teu programa. Vejam que, só para finalizar, a linha 11 eu codifiquei um olamundo, Isso significa que eu passei pela função main. Então, essa prática de botar log é muito comum. Assista uma vídeo aula anterior onde eu mostro como você criar logs, templates de logs para eu digitar, por exemplo, DBG contra espaço e ele já preenche para mim automaticamente isso. Uh, vídeo aula anterior lá no dicas de android você vai ver isso ok? então é isso esse foi o assunto de de depuração né? leia um pouco mais no site do wikipedia sobre o que é depuração e aprenda a usar depuração na sua IDE na sua linguagem de programação porque isso é essencial para você resolver problemas de programação um grande abraço e se você achou que aprendeu alguma coisa Clique em gostei para aumentar a audiência desse vídeo e assim divulgar mais esses conhecimentos para as pessoas que querem aprender programação. Um abraço, qualquer crítica ou sugestão, comente aí no post. Eu vou deixar um link do post do blog e acesse meu blog também para você ler um pouco mais sobre programação no dia a dia. Um abração e até a próxima aula.